Esse nosso último laboratório de insights criativo, ele é o nosso momento e propósito. E o nosso momento, o propósito, vem antes do lucro. Na mesa que ele sentar, a partir de agora, todos serão adorados. lembrar essas pessoas, vestir o papel delas para daí entender o que elas querem e depois criar novas oportunidades Aqui é a carta da Paula Canvas e ao longo dela descreve também um pouco da personalidade dela E aí galera do SESC <risos> Que vocês não encerram na programação de David Guetta? Adoro ficar no SESCinho Mas eu sinto muita saudade da minha mamãe Tipo então assim Uh, será que tem alguma coisa para fazer aí? Eu tenho cada dia mais certeza que o Thank God of the ele está aqui para ajudar, para despertar e para realmente inspirar uma mudança que ela vem do indivíduo e só nós, como indivíduos, a gente pode impactar o outro, impactar a nossa comunidade e impactar o nosso mundo porque ele tem muita coisa bacana para acontecer e tem que começar por nós. Então. Muito obrigada pelo nosso dia.